Eu já acompanho você desde quando você era vereador, agora esse é. trabalho que você faz de mostrar essas coisas. Eu tô, Isso é muito bonito, né? Eu estou na casa do, do Dr. Zé Milton Faleiros, de uma família muito grande e tradicional dessa franca região. E aqui ele está tá trabalhando aqui com isopor. De primeira eles faziam no um pilão, era um coxo velho que eles traziam, colocava terra para fazer um canteiro, né? Agora você, você é mais moderno, né, Zé Bil? É, sem, tu, sem Você dúvida. de que ano, Zé Bil? Eu nasci em 1953. Você é mais novo do que eu, rapaz. É. Eu sou de 52? É. Então, no dia 3 de setembro que eu fui. É um ano, um ano mais novo. Eu sou de 52. Eu estou na casa dele, em Patrocínio Paulista, e, e ele está contando aqui que ele fabrica a, o, o próprio adubo, a terra... Bota um pouquinho de terra e vai colocando. Como é que é, né, Então, eu, a gente pega, por exemplo, os galhos da glicídia, que tem muito nitrogênio. E o nitrogênio é o mais importante que nós temos para a nutrição das plantas. Meu sítio vai ser totalmente sustentável em nitrogênio. E aí eu pego todas aquelas galhos das árvores que tem ali, principalmente as plantas leguminosas, que elas que retiram do ar o nitrogênio. Ela vira terra e eu trago para cá e faço o meu cultivo. Faz dois anos que eu não compro uma verdura, é só mesmo as minhas plantinhas aqui. Se você quiser mostrar cada uma delas, até faz questão que você faça até um filme especial sobre uma planta, de grande valor nutricional, que chama transagem. Transagem, a minha mãe usou muito. É, então, essa planta é uma descoberta muito fantástica. Eu estudei muito planta e a minha é. família... Foi um padre que, de, que explorou assim conhecer mais ou não? Não, eu tive uma grande ajuda do padre Evaristo, que fez o prefácio de um livro, mas a minha, a, a minha... o meu amor pela natureza veio da família, meus dois avós. Eram grandes agricultores da região. Como que chamava o seu pai? Vamos começando devagarinho. João Alberto Faleiros. E a sua mãe? Ana do Nascimento Faleiros. Mas com relação às plantas, a minha mãe era mais capacitada. Eu tenho aqui umas 50 plantas medicinais que eu preservo desde que ela morreu. Ela morreu faz três anos. A, a, a, a, a pessoa mais antiga com o caso da sua mãe, era onde que ela buscava recurso para qualquer emergência do corpo, né? Uma dor de barriga, uma dor de cabeça, é, indisposição intestinal, tudo era, era no, no quintal, né? O que o senhor falou com relação à dor de barriga, a minha mãe tratava, e eu tenho a, a planta aí, minha mãe tratava as dores de barriga nossa nós somos quatro irmãos, todas com a planta que chama elevante. Elevante, até o nome é para levantar mesmo, né? É. Elevante. A minha mãe é. assim me ensinou muito também pelo meu avô, né? Ela passou para ela e ela passou para mim e eu tenho aqui um, uma alimentação muito saudável, né? Com muita planta que a gente colhe. Agora mesmo acabei de colher, acabei de almoçar, a hora que o senhor chegou. E, e isso é muito saudável. Todas as pessoas é, de, de cidade tinha que fazer o sua hortinha e não precisa ter terra porque eu aqui não tem terra você viu que a toda é em minha cima água. do cimento é. e tem a, a o como que chama esse esse essa planta que chama não. hora pronotes essa aqui é famosa é. essa aí você come a folha né folha a folha e eu faço um pão é, com as folhas dela rapaz ontem eu estava conversando antes de ontem com um, um pastor que curou a diabetes dele com essa, esse remédio. É, sem dúvida ah. nenhuma, eu acho que a orapronobis é uma das plantas mais nobres que nós temos. E Eu tenho até outros estudos, como ela tem uma quantidade grande de proteína, hoje já tem alguns projetos no Brasil de criar galinha com a folha da orapronobis. Porque o, o, o nitrogênio, a, a proteína, é o mais caro na alimentação de qualquer ser vivo. E ela é rica em transmitir. Sem dúvida, em proteína, ela tem muita proteína, ela tem uma substância que chama tripofano, que é um dos melhores estimulantes do nosso cérebro. Ora por nós. Ô, Zé Milton, nós vamos conversando de família, de trabalho, de, de sonhos, né? Hum. O você está falando aqui. Você falou que são quatro irmãos, como que chamam os seus outros irmãos? É, o abaixo de mim é o Edson, o outro é o Juninho e o outro é o Claudinei. Nós somos três, três irmãos. E quatro com você? Quatro comigo. Eu, todos homens? Todos homens. E a sua mãe, você já falou o um nome, você lembra de irmãos da sua mãe? Vamos, vamos mexer na família aí. A mamãe foi a última a morrer, né? O penúltimo foi o Tidimas, que foi uma pessoa muito amiga e muito ligado à música, né? Porque você sabe que eu tenho ligações profundas com o mundo da Música. Eu tenho Munda. muitas músicas gravadas por Tião Carreiro, Sérgio Reis. Então, esses é, são os que morreram por último. tem então, o Tio Geraldo, né? a Chinica, a Tia Maria, que morava na Rocha. É, foi ela, a sua mãe e é que família que é? A minha mãe era Faleiros também. Faleiros? É, só que a minha mãe... Era uma pessoa que era de menos posse, né? Ele, o meu avô foi um grande agricultor é, e ele contava muito que ele gostava de jogar o, o cisco né, da, do, dos matos na, na projeção da copa, porque as plantas é, alimentam na projeção da pop, copa. E eu aprendi muito com o meu avô de, de agricultura, eu gostava muito dele, né? E a gente... Tinha esse lado, inclusive teve até uma história interessante da morte dele. Ele estava na casa de uma tia, minha tia Xenica, e plantou mandioca o dia inteiro, chegou de tarde, sentiu mal, não viu. O amanheceu o dia seguinte. Ele era uma pessoa maravilhosa. E que idade que ele tinha nessa época? Você... Ah, tinha um beirão uns 90 anos. Os 90 anos. Então o seu pai. Agora, fala os irmãos do seu pai, os seus tios então, faleiros. Meu pai, é, ele não era muito ligado à, à agricultura, não, mas ele gostava muito de gado. E ele era muito competente, foi uma pessoa muito direita, deu uma, como é que se diz, uma, uma estabilidade econômica para nós. nós. Todos nós, irmãos, somos estudados. E já faz uns oito anos que ele faleceu. Ele era filho do meu avô Candinho. Candinho. Né? Mas os irmãos do seu pai, me, me fala aqui. O tio Vicente, que faleceu é, recentemente, né? Vivo tem o tio Roberto. O Vicente, a... eu tenho história gravada dele é. lá em Franca, na Espoagro. É, e a filha dele Ro... mais nova. É, o tio Roberto, né? A Neis, a tia Ana, são os únicos que estão vivos. São, assim, a família. A minha avó teve, parece que, 13 filhos, né? Já faleceu grande parte deles aí. Os. Você. A é... volta a Maria. A Maria é a Timaria. A Timaria está viva também. A Timaria ah. até interessante. Um dia, o senhor fazer uma. Ela uma, tem um conhecimento de agricultura muito grande. Ah, mora onde? Mora aqui no final dessa rua. Aqui, aqui nessa é. rua mesmo. Nós estamos em patrocínio. Ô, ô, Zé Milton, vamos falar mais aqui um pouquinho. Você tem a propriedade que o seu avô, viveu É, a, a, o primeiro Faleiros que veio para Patrocínio Paulista foi José Justino Faleiros, ele ganhou uma sesmaria, foi a primeira sesmaria de patrocínio. E lá, a propriedade que hoje ficou a parte do Ponte Vicente, a minha outra parte, ela vem desde essa sesmaria, sempre teve com Faleiros. Com Faleiros. todos esses que teve. Marias é uma área muito grande, grande né? É. Seis mil alqueiros de 6 terra. Seis mil parece. alqueiros é, de terra. é isso mesmo. Né? É coisas. muito grande. E, e ali está o coração. Tá. O coração da família Faleiros, né? Tá. Ali foi toda essa criação do meu avô. meu avô foi um homem muito caridoso. Ele era, ele era vicentino. E até essa história é muito interessante. E até é importante eu cortar isso. Porque hoje os municípios gastam uma fortuna na área social. Quando eu fui prefeito, em 1976, a prefeitura não gastava nada com a área social. Sabe quem fazia isso? Eram os vicentinos, e o meu avô era um dos chefes dos vicentinos. Eu tive o privilégio de, muitas vezes, é, ir com ele aos domingos, distribuir alimentos para as pessoas pobres. E as casas, faziam umas casinhas mais simples, e eles davam para as pessoas pobres. Não, a prefeitura não gastava um tostão, e a cidade não tinha pobre. Praticamente, é, mendigo, essas coisas, não tinha como tem hoje. Eram assistidos, né? Assistidos. Ah, havia um, um compromisso de ajudar. Sim. Ajudar as pessoas a, a caminhar. Sem né? E a sobreviver, né? É, foi muito bonito essa história. Aliás, eu diria para o senhor que eu, como fui prefeito 10 anos... Essa história, ela é sem igual. Eu acho que nós precisaríamos de resgatar, vamos falar assim, numa época como essa nossa, que nós vamos ter muitos problemas de, de, de pobreza. Para o senhor ter uma ideia, o ano de 2021, o país cresceu 1%. A população cresce 3%. Só nesse período de 2000, 2001, mais de 2% de brasileiros entraram no desemprego. É. Ô, Zé Milton, outra coisa que é bom a gente falar, porque agora nesses governos, é, esses do, do Bolsonaro, a ênfase na agricultura está sendo muito forte, né? O agronegócio, dando apoio, incentivo, né? Não é só faz, fazendo promessa, não, é distribuindo mesmo a terra, a pessoa tendo a, a escritura da terra, né? E para produzir. Você com um pedacinho de terra, você sobrevive. É, eu acho que nesse aspecto, principalmente a questão de terra, essas coisas, aí ele foi bom, sim, o senhor tem razão. Mas a agricultura hoje não tem um bom apoio. Precisa de mais apoio ainda. Antigamente sempre. era muito melhor. Em 76 é. era extremamente melhor. Eu lembro disso, que eu morei na roça e meu pai tinha uns financiamentos para comprar vaca, os bancos lá dava... Mas depois eles falavam que tinha pessoa lá perto do banco, eles perguntavam o que, que ele estava fazendo, assim, não, ele estava tá rezando para os que estão atolados aqui no banco, né? Mas é, precisa de ter um é, apoio eu maior. Eu vou falar alguma coisa de positivo também, que eu acho do governo Bolsonaro com relação é. à agricultura. Esse apoio que eles deram no, no fronte externo para a agricultura foi muito bom. A ministra, a ex-ministra, Tereza, Tereza, foi muito bom nesse aspecto, sim. Eu teria de dizer para você que foi bom a estabilidade, de não ter invasão, essas coisas, também foi outro lado positivo. Né? Mas vamos é. falar assim, o apoio mais intensivo do Estado para a agricultura é um problema muito sério. Sabe por quê? Sabe quem hoje dá assistência à agricultura? São as empresas que têm interesse e vender o adubo, vender um produto. Então, vamos falar assim, o nosso agricultor vai, de certa forma, sendo ludibriado. O senhor tem uma ideia? O meu sítio, né? o sítio Jardim das Acácias, onde aplico a minha tese da agricultura sinérgica, ele vai produzir proteína para um milhão de quilos de carne. Não é, eu não vou fazer carne, mas eu tenho a proteína que é o maior custo. Por exemplo, um bovino, para transformar um quilo de carne, eu preciso comer 600 gramas de proteína vegetal. Se eu plantar o meu sítio inteiro, seis alqueires com a árvore que eu tenho lá de glicídia, ela vai produzir proteína para um milhão de quilos de carne. Aí entra aquele trabalho, é, vamos falar assim, um, uma descoberta igual essa eu tenho, ela só aconteceu porque eu sou ligado à agricultura e as pessoas é, que dão assistência não, nunca vão... Querer fazer, isso quer vender adubo, a, a folha da agroiricídia tem 4%, a folha dela tem 24%. Então, é. nesse aspecto, é. foi muito melhor, assim, quando o governo é. do estado de São Paulo tinha o Instituto Agrinômico de Campinas, era melhor. É, eu morei ali perto, quatro anos, eu morei em Campinas, Botafogo, passava ali, e, e eu que era roceiro, vim da roça, então eu ficava empolgado. E na época de Minas, eu estou aqui em São Paulo, na divisa, né, que é patrocínio paulista, mas a divisa está aqui pertinho. É, de Minas tinha a ACAR, que dava muita atenção para o amigo. CAT. CAT. É. Mas depois foi a CAR. Eles tinham umas apostilas que eles divulgavam. Hoje nós temos pela internet né, muito recurso. O... Zé Milton, vamos só fechar um pouquinho isso aqui. Que, que folha bonita é essa verde que está aparecendo Essa aqui é a hora para né? Que é a, é a que mesma eu... de baixo. Você podou, como é que você colhe. É, eu podei que estava muito, muito. Chegando os vizinhos, então eu podei aqui, ó. Se aqui, se o senhor quiser levar, eu vou apanhar para o senhor, aqui, se o senhor leva. Mas eu queria levar a muda. A muda eu dou pro senhor também. Ó. Ah, e depois, na hora que eu estiver saindo, você vai voltar é. aqui e buscar é um para pra mim. Né? E eu vou falar que é lá de patrocínio paulista. E quem me deu essa muda é gente que tem uma história bonita, não somente em patrocínio, na administração da cidade, mas, mas o amor à terra, né? Nós precisamos conversar. José Milton, e você tem alguns livros editados, né? Eu tenho quatro livros. Quatro livros. Depois eu queria que você pegasse os livros e nós, no próximo bloco nós vamos falar sobre os livros. Né? trançagem Esta planta é a transagem. Ela é uma planta que veio da Europa e lá ela é uma das plantas mais nobres. Ela é uma planta medicinal com seu chá e também é uma planta alimentícia não convencional. Não se tem muito o, a, a, o costume de consumir ela como Praticamente com trançagem não é para fazer mais chá, não? Ela pode ser as duas coisas, esse... mas o mais nobre dela é isso aqui, ó. Ué, esse pendão? É, eu faço o consumo de psílio para fazer um pão desde 2009, é, e esse, essa, esse frutinho aqui é super rico. Tem, e, tem muita proteína, é muita fibra. Principalmente para quem tem diabetes igual eu, tem, é e um dos eu melhores também. Um dos melhores E Eu, de eu de também. Aí, ó, o transagem está aí, ó. É uma coisa que sempre a gente teve lá. Mas isso aqui é. é Esse aqui eu conheço, essa a salsinha. É, é, é. A salsinha é, Isso aqui tem um amigo meu, que eu vou até citar o nome dele, é o Júlio Mamede, hum. lá de Rifaina. E eu falava assim, isso aqui, ó a raiz disso aqui, de peixes aqui, ferver e tomar um chá e tira até pedra nos rins né? É, sem é, dúvida é muito, nenhuma, muito mas bom Mas eu penso que uma das plantas mais nobres que nós temos, e ela é o um mato, eu é. sinto nasce em todo, toda parte da cidade, também nasce. O, sabe quantas plantas alimentícias não convencionais existem no Brasil? 10 mil. E elas são melhores do que as aproximadamente 200 plantas convencionais que nós consumimos. Nós co consumimos o alface, a couve, a repolho, couve-flor, é, mas é esse que é o bloco, é, é, como é que chama? O bloco não é... Esse... É, tem muita coisa aí. Couve-flor é, também. Couve-flor, né? É. E eu estou falando bloco, mas não é, não, é um outro, você sabe o que, que é. Aí... E, e a alimentação nossa fica meio restrita né ao que eles oferecem. Nós temos uma variedade muito grande aí, né? Eu tenho uma alimentação muito boa porque desde 2009 eu controlo uma glicemia com alimentação. Eu praticamente aqui, aqui em casa eu não compro nada. Minhas verduras, né? hoje eu comi uma alface, comi, comi uma, uma rúcula, que vem que põe... Rúcula. Mas eu acho que o ser humano precisa ter mais amor à nossa natureza, porque ela é muito rica. Essa planta aqui, eu diria para vocês, que na Europa ela é uma das mais consumidas. Trançagem. Trançagem. Trançagem, isso aí mesmo. E o Oros por nós está aqui, ó, na frente aqui. E eu vou levar a mudinha, estou vendo o outro pé ali também, naquela... Uhum. É, ali, ó. ele está quase o campeão aqui. 61 anos que você mora aqui nessa casa? Eu mudei para cá porque o, é, eu, o primeiro ano que eu fiz do grupo eu tinha sete anos, né? E, e nós vinha de cavalo até o meio do ano. No meio do ano em diante, nós mudamos para cá e estou aqui até hoje. Eu morei em alguns algumas vezes fora. Eu morei em Salvador, que eu fiz mestrado em economia, né? Por isso que eu conheço muito de economia aqui, praticamente um título tipo de mestre e depois eu morei quatro anos em São Paulo também, foi só porque eu morei fora, né? Depois eu casei, fiquei, fiquei em outra casa e depois voltei para Você tem casa. quantos é, filhos? Uma só. O nome dela? Ângela Cristina Faleiros. Ângela An, Cristina. E a sua esposa, que família que é? Ela é de Franca, é Silva. Nós Sil... separamos, né? Certo. Faz uns 15 anos, mais ou menos, nós estamos separados. E você está morando sozinho? Eu moro sozinho aqui, eu sei. Minha mãe faleceu há três anos. Né? É. Você morou com a sua mãe e depois agora você está sozinho É, eu cuidei dela, ela teve Alzheimer, né? É. Ô Zé Milton, isso aqui tudo ela que cuidava. Ela que cuidava. Tinha mulher que cuidava elas aqui. Essas plantas, se você quiser, reunir um aqui e falar para cada planta que eu tenho aqui, ó, igual a elevante que eu falei para o senhor. Ervas cidreiras você tem? Tem. Você sabe o que é, né? Tem as três ervas cidreiras. Os três. São três, três não são, não são. uma A erva esse dia morreu, mas eu tenho, eu tenho um, uma a erva cidreira, que é capim de limão, e tem a erva cidreira de folha, que é uma folha grande assim. Depois tem a melissa, que também é conhecido como erva cidreira. É, mas... a, a melissa esse dia morreu, até meu irmão gostava muito de, de melissa. Melissa é um, fazia um chá e tanto. Eu acho a Melissa talvez a planta mais, mais nobre que nós temos. Estou saindo aqui da patrocínio paulista, da casa do Zé Milton Faleiro e o Edmar, que ajudou a fazer ó, o transplante. Como é que é? Me ajudou a, a passar para a cadeira de roda, do, da cadeira de roda para o carro. Obrigado, Zé Marco. Você Sim. já conhece o Zé Milton há muitos anos, né? Muitos anos. Zé Marcos, eu tô vendo que seu cabelo tá mudando de cor, o que que tá acontecendo? Edmar, né? Edmar, o que que tá acontecendo? A idade vai Ih, chegando, né? 40 anos. <risos> e esses brancos quando chegam, é rapaz... É, é isso aí, né? É. Esses brancos quando chegam, eles querem tudo, cheio, o vizinho, fica tudo da cor dele. Verdade. Quantos filhos? Um filho. O nome dele? Eric. A Érica? Eric. Eric. E a sua esposa? Élica. Élica. Oh, obrigado, viu? Você trabalha na roça? Trabalhando na roça. Criando gado lá? O que que é? Gado, porco. Isso é bom demais. Bom demais. Você vende porco Faz gordo? De tudo. Faz de tudo. Patrocínio Paulista. Aí, ó. Zé Milton Faleiro foi prefeito. Hoje eu tirei a tarde para vir aqui conversar um pouco. Ele deu uma, uma aula de botânica para gente, falando da, das plantas, né? Isso foi muito bom. Ó, oh, um, abraço. um abraço. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Agora você vai ver no, no, no, nesse vídeo aqui, viu? Enquanto a gente vai na roça, tá? Oh, oh, oh, Zé Milton, aquela casa ali tem um negócio que é antigo, tal de cachorro. Você já viu falar de cachorro? Qual casa? Essa casa aí, ó. Mas no é telhado aqui? dela ali, aquele negócio que é de madeira ali, ó. É conhecido como cachorro. É mesmo aqui ou não? não o cão. Aqui o Ó, um abraço. Obrigado. Obrigado, senhor. Valeu, procura a lazer. Eu ah, estou trabalhando no meu filho, você vê uma novidade que eu tenho na agricultura. Eu tenho uma árvore no meu sítio que a fúria dela tem uns 400.